Relacionado, então, a esse estudo da área hospitalar, é interessante o estudo entender como o ambiente construído pode afetar também os processos desenvolvidos no hospital. Então, muitas vezes a gente tem que olhar para o ambiente construído e ver onde ele está influenciando em determinados processos. E isso pode auxiliar as atividades, o desenvolvimento das atividades nesse setor. Então, o meu, meu trabalho buscou uh, compreender esses processos e relacionar eles com o ambiente construído e ver em quais pontos o ambiente construído poderia colaborar no desenvolvimento dessas atividades.